A Moeda Perdida, uma história que Jesus contou. Esta é a Suzana. Suzana trabalha como faxineira e não ganha muito dinheiro. Ela está economizando parte do pouco dinheiro que possui. Ela já guardou 10 moedas de prata. Uma moeda de prata valia cerca de 300 reais naquela época. Um dia, Susana estava procurando por suas moedas e percebe que uma delas está faltando. Ela muda tudo de lugar em sua casa somente para procurar essa moeda. Quando ela finalmente a encontra, fica muito feliz. Ela liga para todas as suas amigas para contar como está feliz por ter a moeda de volta. <risos> Jesus contou essa história para mostrar aos seus ouvintes como Deus fica feliz quando alguém que não o conhecia, agora decide segui-lo.